Uh. Fresco uh. yeah. uh. Tchau Tchau Um pico, estou nas vossas vistas Tratem-me de conspico, agarra bem a tua pula Só fudido, só sei bola Se quer nem só regula, pois o fresco não regula Super expectativas, pois super expectativas Sendo no Chevrolet, uh -uh, não me cativas Isto é um massacre, eu não falo do meu brada Pois consente o teu king, ele não é nada Só rapper plástico, ele em mim naufraga Pode ser Titanic, comigo vai abaixo d'água Sei que tem um mau hábito, de vos deixar hábito Pra mim és um mobuto, porque já estás morto Tu não fala pressa, nigga, pois na frente dele eu falo Nunca fui barbeiro, mas lhe deixarei com galo Estou a multiplicar reiras porque soma é muito pouco Controla tua carreira pra não terminar no toco Tentaram boicotar o boi Agora vejo reiras, agora vejo haters pretendendo ser fellas Nunca fui nascido num berço de ouro Sempre rodeado de ovelhas e touros Sempre rodeado de putos invejosos Como nos filmes, caçador de prémios Não sou um ali, mas batalho como Mohamed sou um aqui, pior que tu, é. Dentro desse game, é o Edda Tyson Field Como o teu churrasco, gato Garfield mas agora eu achei e já não encontras. Feito Nintendo, agora jogo contra. Agora é que eu entendo que o mundo dá voltas. Feito a tal novela, revira a volta. Páginas da vida, agora é só revolta. Tentaram boi. Não make niggas action, complain if you won't. Hanna, just imagine. Better stop trippin'. Yes, there's a ladin'. We throw out the carpet, haters are flying. Verses by our haters, I don't care about them. Only if I hit power. Cause one of them is down stronger every day, that's why I beat them. Bad boys like choke, my spare time is killin'. Tentaram boycotar o boy, mas nah, E